Olá, eu me chamo Paula Tavares e hoje vamos aprender a fazer um anel mágico. Uma técnica perfeita para possibilitar no seu trabalho o fechamento total do seu círculo. Começamos passando a lã, ou o fio que você esteja usando de crochê, entre esses dois dedos. O novelo de linha, ela fica na parte de trás desses dois dedos. Agora, una o dedo polegar ao indicador, segurando essa linha com firmeza. Com uma agulha, puxe a linha que ficou atrás do seu dedo, lembra? A linha do novelo, para dentro desse círculo que se formou. Abasteça o seu dedo indicador com a linha e vamos adiante. Agora é a hora de você fazer os pontos de acordo com o seu projeto. Eu vou fazer aqui pontos baixos, só para você entender como faz esse anel mágico. Tá compreendendo até aqui? Deixa sua curtida. Concluí a quantidade de pontos baixos, agora você vai ver a mágica acontecer. Puxe a linha que ficou solta e veja se o círculo se fechou por completo. E é isso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço!